Mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, igualmente aqueles que estão vendo a nossa casa pela primeira vez, sintam-se todos abraçados, acolhidos e aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo pelas redes sociais, uma boa noite também. Meu nome é Miriam, sou hoje a responsável por apresentar uma reflexão para cada um, Inclusive para mim, que preparei o tema antes, sobre um determinado assunto do Evangelho Segundo o Espiritismo. o um ensinamento de Jesus, trazido para os nossos dias. Mas antes de mais nada, vamos nos preparando para a reflexão desta noite. Vamos procurar relaxar as nossas tensões, relaxar a nossa mente... Vamos respirar profundamente, tranquilizando os nossos pensamentos, sentimentos, o nosso coração. E assim, nesse pulsar mais tranquilo e mais sereno, vamos saudando carinhosamente o nosso anjo de guarda, aquele amigo desde sempre que nos acompanha, 24 horas por dia. Vamos agradecendo a esse querido irmão, pelas intuições. Vamos também pedir desculpa a eles, a ele, porque em determinados momentos da nossa jornada, fechamos os nossos ouvidos, os nossos pensamentos e esquecemos até que ele se faz presente em nossa vida. Vamos assim, nesta caminhada, com muita tranquilidade, vamos nos aproximando de Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus. E como Mãe espiritual que é, nós vamos pedindo mais uma vez que ela possa nos envolver com seu carinho, com seu amor, possa nos colocar em seu colo de Mãe e possa nos ajudar a amar e entender todas as criaturas, incondicionalmente. E assim, vamos prosseguindo nessa elevação, vamos nos aproximando de Jesus, o nosso irmão maior, vamos mais uma vez nos lembrando que certa feita ele disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, então diante de Jesus nós vamos ter mais uma vez a oportunidade de agradecer a sua presença entre nós, de agradecer pelo seu evangelho de luz, agradecer os seus exemplos, que nos auxiliam no nosso dia a dia a trilhar o caminho do bem, a procurar dentro de nós aquele algo que ainda precisamos trabalhar, alterar para o nosso próprio bem. E assim, nós vamos pedindo a esse meio e doce irmão maior, que possa nos levar até Deus o nosso Pai, aquele que nos criou,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 uma reflexão que nos é trazida para que nós de alguma forma possamos despertar em nós com esse ensinamento a nos observar a nos perceber no nosso dia a dia, o nosso comportamento Às vezes quando nós é, temos a oportunidade de ouvir uma prevenção a gente sempre atribui ao nosso vizinho ao nosso parente Aquela pessoa difícil lá do nosso trabalho E às vezes nós esquecemos de observar Que muitas das palavras que, que estejamos tendo a oportunidade de refletir Elas calam profundamente dentro de nós Hoje nós vamos estar abordando uma reflexão do Evangelho Que está lá no capítulo 8 E nós vamos abordar só dois itens desse, desse capítulo o item 5, de 5 a 7 Nós não vamos ler nem os itens integralmente Para que nós possamos refletir Bem de uma maneira bem tranquila e bem suave Esse capítulo que diz respeito Para que nós tenhamos puro nosso coração Então nós vamos ler só uma partezinha do Evangelho A reflexão da noite de hoje É sobre vigiar os pensamentos o Pensamento com força o pensamento como disciplina, como responsabilidade. E nesse Bem-aventurados os puros de coração, nesse capítulo 8, no item 5, chama-se Pecado por Pensamento, adultério. Aprenderam o que foi dito aos antigos, não cometam adultério, mas eu digo a vós, e todo aquele que tiver olhado para uma mulher cobiçando-a, já em seu coração cometeu adultério. Essa citação está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos, itens, nos versículos de 27 e 28. A palavra adultério deve ser entendida aqui com um sentido mais abrangente, e não apenas no sentido de quem traz seu esposo ou sua esposa. Jesus empregou a muitas vezes para designar o mal, o pecado e todo e qualquer mau pensamento. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Pois aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado. Mesmo em pensamento, porque não deixa de ser um sinal de impureza. Eu acho que vem fechar bonitinho né? o que foi lido ainda há pouco no livro Fonte Viva, aquela mensagem aberta ao acaso, se é que nós podemos chamar ao acaso, eu acredito que não, sobre o pensamento. E mais aqui para frente, no item 7, assim, todo o mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Se nós estamos aqui, nesse planeta, se nós temos mais uma oportunidade de estarmos aqui, na presente encarnação, se nós estamos buscando a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual, estamos procurando retirar todas as ervas daninhas que ainda temos dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, dos nossos sentimentos. Então nada mais justo Que nós devemos em consideração Que o pensamento É algo muito importante Porque o pensamento Que às vezes, a gente acredita Que não faz mais mal algum A quem quer que seja É muito mais do que isso Que ele é capaz de produzir Então antes de nós falarmos um pouquinho Sobre o pensamento Nós vamos fazer um combate Nós estamos envolvidos em dois tipos de atmosfera, a atmosfera é propriamente dita que é o ar que nós respiramos E há uma outra atmosfera que muitas das vezes nós não levamos em consideração Que é a atmosfera espiritual, é aquela atmosfera que nós não percebemos Mas que faz diferença em cada um de nós essa atmosfera onde, é lançado, onde são lançados pensamentos, sentimentos E quer queiramos ou não, somos envolvidos por esses sentimentos e esses pensamentos Então, naquela, naquela atmosfera negativa, onde é, a poluição que existe no ar, por exemplo Como é que ela é medida? Nós sabemos que as indústrias nós sabemos que há vários agentes poluidores no ar nós sabemos que veículos automotores produzem é, todos esses fluidos todas essas é, todos esses gases toda essa atmosfera que quer queiramos ou não o progresso trouxe tudo isto e o progresso com certeza vai sanar isso tudo também um dia mas nós sabemos também que esta poluição ambiental, ela também atinge a cada um de nós Nós sabemos que esses gases que são é, colocados aí na atmosfera Produzem malefícios para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio Diminui a vitalidade, causa algumas doenças, nós sabemos disso Só que por outro lado, nós sabemos também que a ciência tem como é, medir to toda essa poluição que existe no nosso ar. A ciência tem feito isso, mas sabemos também que, mesmo ocasionando todo algum... Por exemplo, em São Paulo tem o rodízio de veículos. caso algumas cidades não tenham isso, rodízio de veículos foi uma medida que foi tomada para minimizar né, a poluição ambiental então como nós dissemos é possível medir essa poluição e, é, e no futuro próximo com certeza vai ser sanado e esta outra poluição e esses nossos pensamentos os pensamentos de toda a humanidade encarnada e desencarnada como é que é medido? não é medido mas, semelhante ao malefício que traz a poluição ambiental, o malefício também existe nessa emanação, nessas emanações que estão aí no ar. E nós somos aqueles que também, muitas vezes, facilitamos com que essas emanações se, tornam, se tornem maiores. Por quê? Emitimos também pensamentos não edificantes guardamos sentimentos que nos causam prejuízo por conseguinte, atraímos sentimentos iguais. Então cada um de nós também poluímos este, este ar que nós respiramos também. E somos agentes saneadores se quisermos ser. Então o convite, o convite exatamente para a nossa reflexão, que tipo de pensamento está nos cercando? Que tipo de cuidado nós estamos tendo com os nossos pensamentos? Quando nós estamos é, nos, nos indispostos com alguém, será que por quanto tempo nós nutrimos esta amarga, esses pensamentos nocivos? Por quanto tempo nós é, percebemos quando estamos assim, atraímos para nós, porque nós somos um imã? nós atraímos exatamente aquilo que nós passamos. E como ímãs, nós vamos perceber que quando nós estamos agindo desta forma, utilizando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos de forma não ideal, nós estamos atraindo para nós sentimentos iguais. Por isso somos agentes saneadores, sim, se quisermos ser. Quantas das vezes, muitos, muitos de nós nos depreciamos, inclusive, achamos que não somos merecedores disso, daquilo, daquilo outro, nos sentimos inferiores, nos menosprezamos, todos esses sentimentos também estão nos acompanhando e criando uma atmosfera nociva para cada um de nós. Somos agentes poluidores para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso a necessidade e o empenho de fazer com que possamos fazer a diferença com os nossos pensamentos. Para que nós consigamos ser, sim, agentes saneadores. Para que nós cultivemos o melhor dentro do nosso coração, arrancando essas ervas daninhas que ainda temos dentro de nós em favor de nós mesmos. Nesse exercício nós vamos perceber uma leveza. O nosso coração, de acordo com bem-aventurados os puros de coração, vamos fazer jus. Porque nós buscamos a paz, nós buscamos a tranquilidade, mas nos avoramos com muita facilidade. E com, nesse avorar, nessa dificuldade que nós temos para nos manter, calma, com tranquilidade nós buscamos companhias semelhantes a que nós estamos é, envolvidos naquele momento então ser agente saneador é difícil, ainda mais é, nesse momento que nós vivemos no nosso planeta mas se cada um de nós é, nos dedicarmos a fazer e oferecer o nosso melhor essa atmosfera vai ficar um pouco mais tranquila esses pensamentos negativos vão dar, vão dar vazão a pensamentos positivos, de esperança, de paz, de harmonia. Embora tudo colabore, o contrário, mas nós vamos estar, é, de, uma, de uma certa forma, fortes, amparados, abertos, felizes. o mesmo porque a gente às vezes se preocupa tanto em limpar a nossa casa nós nos preocupamos se a nossa casa é pequena ou se ela é grande nós nos preocupamos em mantê-la limpa agora, se nós não fizermos a limpeza da nossa casa ela vai ficar suja e por conseguinte vai atrair insetos e outros, outros, outros problemas também nos preocupamos tanto com a limpeza da nossa casa só que nós não nos preocupamos muitas vezes com a limpeza da nossa mente chegou, chegou um pensamento vamos filtrar esse pensamento vamos observar que tipo de sentimento esse pensamento nos trouxe e de que forma é, nós podemos lidar com essa situação a, mes a mesma coisa por exemplo é, chegou um pensamento que, que a gente sabe que não é nosso deixa passar não é seu, não é meu não é deixa passar esse pensamento mas eu estou com dificuldade é um pensamento que está aqui martelando nós temos muitas ferramentas o evangelho de Jesus é a primeira delas é a primeira delas Jesus é, é o maior médico que, que já existiu e vai continuar sendo Então, há uma terapeuta dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das traduções A gente fala do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aqui na nossa casa espírita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz todos os ensinamentos de Jesus e nos traz para a nossa reflexão, para os nossos dias e os ensinamentos de Jesus eles são sempre novos, atuais porque à medida que a gente lê o um textinho hoje, a gente vai ler o mesmo textinho amanhã e a gente fala, não vi isso, está tão claro ou não está claro, eu vou reler. então essa ferramenta com o Evangelho nos traz naquele momento que esse pensamento chega e quer ficar e a gente luta para arrancá-lo de nós vamos abrir o Evangelho temos dificuldade de fazer isso no momento? Vamos fazer vigiar, vigiar, né já começamos a fazer exercício. Não é nosso pensamento. Muito menos o sentimento que nos leva, o sentimento, a emoção às vezes negativa que nos leva a esse pensamento. Vamos fazer uma oração. Vamos abrir o nosso coração e pedir a Deus que nos auxilie para que ele possa, é, de alguma forma, fazer com que nós tenhamos colocado no lugar desse pensamento não edificante dos nossos gestos, das nossas palavras, uhum. e nós consigamos fazer a diferença transpor esse momento, para que nós nos sintamos mais tranquilos, mais serenos, mais amenos então, dar guarida a sentimentos que não são nossos a pensamentos que também não são nossos, são nocivos nos, nos tira do nosso equilíbrio nós precisamos também aprender a lidar com essas situações tem uma, uma, uma citação de André Luiz vejamos a orientação do Espírito André Luiz por intermédio de Tio Xavier, no livro Respostas da Vida, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Como nós já dissemos há pouco, somos uma poderosa usina. Em só que, às vezes, nós não percebemos essa grandiosidade dessa usina que possuímos dentro de nós. E nós saímos comprando tudo. Na realidade, é isso que ocorre com nós. Essa dificuldade que nós temos de ser um pouco mais seletivos, vamos dizer assim. Somos uma poderosa usina de força, atraindo e repelindo vibrações e companhias espirituais de acordo com a qualidade da nossa energia. A qual é determinada pela maneira como agimos, falamos e pensamos. Então, vivemos, como nós já dissemos há pouco, somos um imã Nós vivemos constantemente de pergunta. Constantemente nós vivemos de pergunta. Aquilo que nós pensamos e é aquilo que nós recebemos. Aquilo que nós oferecemos de melhor. É aquilo que nós vamos receber de melhor também. Nesse exercício é que nós aprendemos. É nesse exercício que nós arregaçamos as nossas mangas. Que nós lembramos porque estamos aqui encarnados. Para sairmos vitoriosos. Para que aquela bagagem que nós vamos levar para outro lado, Ela seja repleta do nosso crescimento. Das oportunidades que no dia a dia... Nos são oferecidas para fazer a diferença Porque igual todo mundo faz É fácil Dá trabalho fazer o oposto Do habitual, do normal Que é comum para as pessoas E comum para nós também Porque nós nos acomodamos A pensar sempre da mesma maneira Que nunca nada vai dar certo Que não tem jeito para nada Ao contrário Ao contrário Quando nós veredamos para esse tipo de pensamento, de atitude Ficamos estagnados sim Porque começamos a, a, a, a trazer para nós A fazer com que aquilo que de ruim e nocivo ainda está dentro de nós Permaneça e aumente ainda mais É quando nós abrimos as portas, abrimos as janelas do nosso coração Aí nós sentimos uma gratidão, um bem estar, um equilíbrio que a gente fala da onde? Do esforço que nós estamos fazendo conosco mesmo para sermos diferentes do normal, do que é comum, então nós temos a oportunidade, uma vez que acreditamos que nós não estamos aqui por acaso, que nós não estamos junto com os nossos familiares por acaso, aquela pessoa difícil do nosso trabalho não está reunida conosco por acaso, então nós podemos fazer a diferença ah, mas essa diferença é tão difícil engolir o um sapo, né? é tão difícil não responder, é tão difícil não trazer um pensamento nocivo é, é, é difícil nós não nos des desequilibrarmos é difícil isso tudo, mas se nós nos esforçarmos, se nós de fato é, lutarmos para ir em busca da nossa perfeição que é, e esse é o convite de Jesus para que um dia nós tenhamos condições de chegar a um patamar de evolução onde a dor, o sofrimento não vai existir ao contrário a amorosidade que às vezes falta dentro de nós, para conosco mesmo vai ser uma constante para todos nós então se nós estamos em busca disso tudo por que não? Sermos responsáveis pelos nossos pensamentos Sermos é, sanear de fato aqueles ambientes Que temos dificuldade de estar Por que não vibrar pelos nossos irmãos difíceis? Por que não vibrar por aqueles que entendemos os nossos desafetos? Por que não se colocar no lugar do outro? Às vezes nós julgamos com muita facilidade Mas entendemos muito pouco daquele nosso irmão que caminha lado a lado conosco então quando nós colocamos no nosso olhar o carinho, a atenção que gostamos de ter nesse exercício a gente vai, vai aprender que não é tão difícil assim então exatamente era isso a mensagem do Evangelho de hoje que nós saibamos o quanto somos responsáveis o quanto nós temos de força dentro de nós para fazer a diferença e quanto a disciplina e a responsabilidade é inerente a cada um de nós e é necessária. Principalmente agora, neste momento que nós vivemos, atravessando tantas dificuldades, tantas controvérsias, tantas coisas que ainda não entendemos. Mas não vai ser pela força, não vai ser pelo desamor, não vai ser desta forma que nós vamos conseguir auxiliar quem quer que seja para finalizar eu só estava querendo, eu procurei eu falei, vou contar uma historinha procurei para todo lado e esse livro aqui tem me acompanhado já faz alguns meses e antes de sair de casa eu falei, puxa, eu não peguei ele hoje quando eu peguei eu abri nesta página que chama saibamos pensar eu estou tentando dizer o seguinte eu queria trazer algo que fez bem aos meus ouvidos e aos meus pensamentos e nesse afã de fazer isto eu fui intuída cada um de nós recebemos as intuições do nosso anjo de guarda daquele anjo da, daquele santo da nossa devoção só que às vezes nós fechamos os nossos ouvidos não acreditamos nisso por isso que às vezes nós damos guarida a pensamentos que só vão nos trazer dificuldade. Se pretendes receber a luz dos anjos para viver em paz entre os homens, observa como pensas, a fim de que a sombra de ontem não te anule a esperança de hoje. Cada dia é frente, movimentada na luta silenciosa, em que nos cabe entronizar na consciência aquela vitória espiritual sobre nós mesmos, capaz de assegurarmos a suspirada penetração na vida celeste. Observando o irmão transviado, que a convenção apelida por malfeitor, mentali mentaliza-lhe a recuperação que o integrará na comunidade das criaturas úteis e auxilia-o quando possas. Não cubra teus olhos com o crep do pessimismo, nem envolva os teus passos no gelo da indiferença Aprende a pensar para o bem Para que o bem te, te ensine a ver e a servir Não te confies as sugestões da tristeza e do desânimo Da crueldade e da maldição Passa auxiliando e sentirás no irmão, no irmão da estrada A continuação de ti mesmo e acendendo a luz da confiança e da bondade em torno dos próprios pés, guardarás a mente invulnerável à influência das trevas, convertendo o próprio espírito em vaso sagrado, no qual o pensamento nobre, recolhido com limpidez e segurança, transformar-se-á a existência em estrela, brilhando na terra em abençoado, em abençoada antecipação ao reino de Deus. Essa, essa leitura é do livro Nós, psicografado por Chico Xavier, e é uma, é uma mensagem de amor Então vamos mais uma vez, queridos irmãos, fechar os nossos olhos suavemente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta casa bendita. Vamos abrindo os nossos corações, os nossos sentimentos, fazendo com que possamos estar através dos nossos pensamentos, vibrando muita paz, muita harmonia para todo o nosso universo. Que essas vibrações amorosas cheguem a todo e qualquer lugar, a todo e qualquer irmão nosso, onde quer que possa estar necessitando dessas vibrações que essas vibrações amorosas também possam chegar a todos os lados do nosso planeta ao nosso lar invadindo a porta principal da nossa casa iluminando todos aqueles que lá deixamos para que estarmos que essas mesmas vibrações esses sentimentos amorosos Posso envolver todas as pessoas cujos nomes estão na caixinha de vibrações. Posso envolver aquelas que estão nos nossos pensamentos, que sabemos que estão precisando de ajuda. E vamos dedicando uma vibração especial a nós mesmos, para que nós consigamos da melhor maneira possível, trilhar a nossa jornada com tranquilidade, com paz em nossos corações, e que Jesus e Deus nos auxiliem nessa nossa caminhada, vamos deixando uma vibração em aberto, para que os amigos da espiritualidade maior, possa levá la onde se fizer mais necessário, que assim seja. Graças a Deus.